DINHEIRO NÃO, BELEZA PURA Bem-vindo ao Leitura Compartilhada de hoje, Judas capítulo 1 Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos que foram chamados, amados por Deus Pai, e que Jesus Cristo tem guardado em segurança, que vocês possam receber mais e mais da misericórdia, da paz e do amor de Deus. Pois bem, Judas é um meio irmão de Jesus Cristo. Polêmicas à parte, ele também é filho de Maria e filho de José, irmão de Tiago. Ele é, na verdade, então, um meio irmão de Jesus Cristo. Isso não é tão importante para o contexto do texto que nós queremos entender e queremos aplicar. O que nós vamos entender são as afirmações que ele faz a respeito dos leitores que ele escolheu escrever. Entendendo o texto, Judas escreve dizendo que as pessoas a quem ele está endereçando são chamados, amados e guardados por Deus. Isso é uma característica interessante porque... É a nossa natureza. Nossa natureza é essa agora em Cristo Jesus. Nós fomos chamados, nós fomos amados e estamos guardados em Cristo Jesus. Isso é tão importante para entendermos o que somos e o que somos em Cristo Jesus, porque isso nos tira de um beco existencial ou de uma busca por compreender o que somos em Cristo Jesus. Quando Judas diz que nós somos chamados, ele está dizendo que Deus... Deus movimentou-se em nossa direção, fez o apelo, e nós ouvimos o seu apelo, não resistimos ao seu apelo, e entregamos as nossas vidas, entregamos a nossa existência a ele. Ele também, Judas, diz que nós fomos amados. Paulo dá essa sequência bem legal lá em Efésios capítulo 2, quando ele diz que nós estávamos mortos e então fomos chamados por Deus e fomos vivificados em Cristo Jesus e nos tornamos uma nova criatura. Esse movimento foi possível por conta do amor. E ele diz também, Judas, dizendo aos seus leitores que eles estão guardados em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Nós não estamos soltos no universo. Nós não estamos largados no universo. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque estar guardado em Cristo Jesus nos assegura de muitas coisas. Primeiro, se nós estamos guardados em Cristo Jesus, é como se fôssemos uma joia preciosa ou aqueles dólares que você tem guardado dentro de um cofre. Você é o dólar, Cristo é o cofre. Ninguém tem a chave para abrir esse cofre e roubar de Cristo o que está lá dentro. Então nós estamos bem guardados. Em outras palavras, nós vamos entender exatamente aquilo que Paulo diz lá em Romanos, que nós somos mais do que vencedores. Não que nós estejamos sujeitos a todo tipo de violência, tristeza, angústia, ou passar por algum tipo de dificuldade. Ele está dizendo que apesar disso tudo, nós estamos protegidos, guardados, seguros em Cristo Jesus. Essa compreensão de estarmos guardados, e que nós somos amados, e que nós somos chamados por Deus, dá a entender da nossa natureza. Entendendo o texto ainda, nós vamos verificar que ele fala, no versículo 2, misericórdia, paz e amor vos sejamos multiplicados. Bom, misericórdia é uma palavra que precisamos voltar a compreender a sua profundidade. Misericórdia é deixar de receber aquilo que nós merecemos O Dr. Shedd conta uma história dizendo que misericórdia é a história do menino que comeu o pudim antes da hora E na hora dele estar tá comendo, lá enfiando o dedo no pudim, a mãe falou assim Meu filho, por você que você fez? Ele falou, fui eu que fiz E ela diz, você merece receber 10 chineladas, mas não vou te dar 10 chineladas. Isso é misericórdia, é não receber aquilo que merecemos da justiça de Deus. Nós éramos pessoas que merecíamos a ira de Deus, contudo, somos agora, por Cristo e através de Cristo, pelo sangue do Calvário, nós somos agora merecedores do amor de Deus. É isso. Não porque nós somos alguma coisa, mas é porque ele resolveu nos fazer merecer este amor. E ele fala sobre o a paz. A paz é, na verdade, aquela ausência... De guerra? não então Essa paz é aquela paz que provém do céu. É uma paz que certifica a sua salvação. É aquela paz que te dá segurança de que, apesar de todas as circunstâncias, você está salvo. É a paz que certifica que você é mais do que vencedor. E aí nós temos amor. O amor lhe seja. O amor. O amor de Deus. É este amor. O amor fraterno, o amor dos irmãos, o amor da família, o amor daqueles que estão por perto. Aquele amor que faz com que você se movimente em direção do outro. Sejam lhes multiplicado. Esta é a verdadeira prosperidade. Não é essa que você ouve por aí. A verdadeira prosperidade é dinheiro também. Pode ficar tranquilo, não é problema, o dinheiro não é problema. Mas a verdadeira prosperidade que está garantida aos filhos de Deus é a misericórdia, a paz e o amor da igreja, o amor dos irmãos, juntos, junto com você, fazendo parte da sua vida. E daí? Como aplicar isso à minha vida? Ora... Não importam as circunstâncias pelas quais você está passando agora. Eu não sei se você está passando por um problema muito sério de saúde, financeiro. Eu não sei se o problema é só seu ou é de sua família. Eu sei que nós, os filhos de Deus, nós fomos chamados e estamos guardados no amor de Deus. E isso nos dá uma segurança. Porque a nossa história não termina diante dessas circunstâncias. A nossa história continua. E qual o princípio deve ser guardado no seu coração? O princípio de que você pertence a Deus. Você é um tesouro de Deus. Sendo você um tesouro de Deus, uma propriedade de Deus, ele não vai lançar fora. Ele não joga fora. Jesus disse que não lançaria fora. E isso nos dá a garantia de que podemos enfrentar quaisquer que sejam as situações, mesmo que elas, mesmo que elas nos leve ao prejuízo, ou mesmo que elas nos levem a sofrer um dano muito grande. Nós somos mais do que vencedores. A salvação não nos retira de uma vida de problemas. A salvação nos concede uma vida apesar dos problemas. Esse é o leitura compartilhada de hoje. Que Deus o abençoe.